Você tem afinidade e deseja trabalhar com serviços de saúde e no cuidado das pessoas? Então, o curso Técnico em Enfermagem do IECSU de Minas foi feito para você. Com duração de dois anos, o curso oferece uma formação humanizada e técnica, habilita o estudante para as mais diferentes necessidades no atendimento dos serviços de saúde, seja na atenção básica e saúde coletiva, na área hospitalar ou em clínicas particulares. O curso é oferecido na modalidade subsequente e capacita profissionais a realizar procedimentos de saúde e a prestar assistência e cuidados de enfermagem a pacientes clínicos, cirúrgicos ou em reabilitação. Os técnicos em enfermagem podem atuar em hospitais e pronto-socorros, nos atendimentos de urgência e emergência, nos serviços de resgate, clínicas, centros de diagnóstico, laboratórios, lares de idosos e na assistência hospitalar em domicílio. Venha estudar enfermagem com a gente! Acesse portal.iefsudminas.edu.br.